Máximo, eu sou o mínimo. Tu és tão grande, eu tão pequeno. Tu és o tudo, eu nada sou. Me diminuirei para que tu cresça, para que eu suma e eu sem apareça. Tua grandeza não tem fim O mínimo de mim, o máximo de Ti O mínimo de mim, o máximo de Ti O máximo de Ti O mínimo de mim, o máximo de Ti que eu diminua e tu cresça, Senhor. Que eu desapareça. Te adorar. Oh Senhor, que o Senhor cresça Nós queremos te sentir o mim, oh, o máximo Que eu diminua e tu cresça Senhor, que eu desapareça Te adoro Ele, porque a nossa vida depende dele o de Oh Senhor Ele está nesse lugar Adora o seu Pai Ele quer sentir a sua adoração O máximo de ti O mínimo O mínimo de mim O máximo de ti